Boa noite a todos. Boa noite, Lucila, Alexandre Ferreira e Mário Geraldo. É, boa noite, amigos e parentes aí de Irene Voegli. É, meu nome é Daniel Henrique, eu sou engenheiro civil da empresa de engenharia, arquitetura e topografia, chamada Engesserve, é, sediada em Itajubá, Minas Gerais. Eu fui acionado pela equipe de advogados da dona Irene, através do Gilmar, para falar um pouco mais sobre o que é o serviço nosso é, o que é o serviço nosso que nós estamos prestando para uma cliente que é vizinha de uma terra da dona Irene tá, Então estou aqui para fazer algumas explicações para vocês aí no caso como eu sou responsável pela medição que ela nos contratou então eu dou total responsabilidade técnica aqui até porque o meu nome é, com a responsabilidade técnica Fique em jogo eu trabalho sério eu faço as coisas de acordo com o que existem eu não invento eu não trabalho com outras possibilidades aí tá então quero deixar claro para vocês aí o que, que é o serviço que a dona Irene é perdão que a dona Jacopone nos contratou Cláudia Jacopone tem uma terra ela é uma cliente nossa Vou abrir uma no Google Earth para vocês entenderem aqui. A Cláudia Coponi, ela é arquiteta, nos contratou para fazer alguns serviços de topografia. Tá? O serviço de georreferenciamento da área dela inteira, o serviço de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e o levantamento planimétrico da área dela inteira. Eu vou abrir aqui o, o elemento que nós estamos trabalhando, que faz com, é, confrontação, confrontação com a dona Irene, Através do Google Earth aqui, vocês vão dar uma, uma, uma analisada melhor do que eu estou falando, querendo explicar também. Então, a propriedade da dona Jacopone, ela localiza-se na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Para quem conhece aquela área lá, tem uma bifurcaçãozinha aqui, e depois temos a entrada para esses, essa área da Dona Jacopone, uma outra bifurcação que tem aqui. Chegando na área da Dona Jacopone, essa área em vermelho foi a área que a Inge serve leu geograficamente e georreferenciada, ou seja, todos os pontos de todas as divisas que se encontram instaladas, né? ou seja, as cercas estão muito bem instaladas não tem área invadido para nenhuma outra parte os confrontantes estão de acordo com a posição dessas cercas nós estamos em processo de coletar assinatura para, para a confirmação disso é, essa área em azul é a área da dona Irene que faz confrontação com a dona Jacopone desse trecho aqui ó tá ok então é, a o que nós estamos fazendo é o seguinte, assim que nós demarcamos essa área, eu vou abrir o projeto para vocês verem, nós precisamos identificar quem são os confrontantes dessa área. Aqui no Brasil, é necessário para que os confrontantes assinem, é, dizendo para o engenheiro, no caso sou eu, que desse ponto até esse ponto, o fulano de tal concorda que realmente a cerca e as divisas estão de acordo. Aí vamos para o outro. Desse ponto aqui até esse ponto, a mesma coisa. O dono dessa área vizinha concorda que é Jacopone e tem essa propriedade dessa forma. Então, vou abrir aqui dentro do programa do AutoCAD. O projeto que nós estamos trabalhando. Então, a mesma coisa. Nós temos ela já referenciada aqui. Okay. a dona Jacoponi tem duas áreas, ou seja, duas matrículas, e nós estamos fazendo uma retificação de área dela para uma matrícula X e uma retificação de área para uma matrícula Y. E na matrícula que nós, estamos, nós temos uma transcrição perdão, de 22,190, a primeira área dela deu esse valor de 35,5625 hectares. Nessa matrícula, nós temos vários confrontantes que vão afirmar que a cerca se encontra naquele local e não tem nenhum problema. Eles assinam um termo de anuência, falando pode é, assinando lá que estão de acordo com toda a, a, a medição é feita pelo engenheiro responsável. Okay? Na parte de cima também tem os seus confrontantes e é uma área mais... É, com menos polígonos, né? Então, nós temos também dessa forma. E aí, no trabalho, a primeira etapa que a gente faz é georreferenciar aqui, depois vai ser apresentado isso no cartório. O cartório ele necessita, num determinado momento lá, a anuência desses confrontantes, que eu estou repetindo aí. Então, não é só a dona Irene que está sendo confrontante dessa área não vai trazer prejuízo para a área da Dona Irene é esse serviço que eu fiz tá a área que existe lá ela é cercada nós percorremos os, as divisas aonde tem cercas sem sem pular sem botar uma cerca para lá para cá isso não existe tá então é, se nós começarmos a percorrer as avenidas as estradas de terra lá, então cada ponto tem um nome específico, a coordenada, a distância, e de um ponto extremo, por exemplo, daqui até um outro ponto extremo, que é aqui, um confrontante ele pertence a essa face do do nosso levantamento. A mesma coisa aqui, desse ponto até esse outro, um outro confrontante. Todos eles vão assinar numa confrontação. Esses outros aqui são chacras. Mesma coisa, de um ponto até o outro ponto, é uma empresa só que pertence, a, que detém direito dessas chacras. Ela vai e assina sobre essa confrontação. Então, é, é o que eu posso explicar sobre o nosso serviço que vai ser feito. Então, a gente vai precisar da assinatura da procuradora, Lucila Figueiredo Nejar né, Lopes. Pode ser qualquer um dos outros advogados, para assinar que concordam que o levantamento feito pelo engenheiro está de acordo, ok? Então, é, para os familiares que querem saber outras dúvidas, eu estou à inteira disposição também, tá e nós estamos aí para responder o que der, para responder para vocês aí em tempo hábil. A gente depende um pouco de vocês, porque. É um serviço que está sendo prestado. Né? E, e como nós da da Gostamos de entregar o serviço com muita responsabilidade, a gente necessita que seja é, coletadas essas assinaturas dos confrontantes, principalmente dos procuradores da dona Irene, para podermos agilizar o processo de retificação da área da Jacopone. Não, não vai interferir, não vai prejudicar nenhum outro confrontante desta área, tá ok? Então é, agradeço a atenção a todos aí e tenham uma boa noite.